Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou aluno da UFSJ e hoje a gente vai ter a nossa primeira videoaula do BR Office Impress, de apresentação de slides. Primeiramente, o que é o Impress? O Impress ele é uma ferramenta excelente para a criação de apresentações multimídias. Diferentes formas de visualizações são suportadas nele, desenho, estrutura de tópicos, notas, folhetos e classificação de slides, com ele também, você pode abrir suas antigas apresentações do PowerPoint ou salvar suas novas apresentações no formato PPT, para caso você queira enviar as pessoas que ainda utilizam os produtos da Microsoft. Bom, mas o que é um slide? Um slide é uma imagem onde mostramos a informação desejada. Um conjunto de slides nos dá uma apresentação sobre determinado assunto. Os slides são feitos e utilizados para apresentações de trabalho ou sobre algum assunto interessante que nos possibilite um texto de forma resumida que apresente imagens, gráficos, planilhas, entre outros recursos que podem ser implementados na apresentação. Então, para começar a nossa aula, Falado já as definições, a gente vai criar um novo arquivo impress. A gente vai clicar com o botão direito do mouse para abrir essa caixinha de opções, vai vir em novo e aí vai ter aqui ó, a apresentação. Que vai ser a gente vai clicar nele e ele vai pedir para a gente digitar o nome do arquivo. Nós vamos colocar Libre Office impress. Traço, aula 01. E vamos dar um Enter. Feito isso, nós vamos clicar com o botão direito do mouse, novamente, para colocar na opção abrir. Esse aqui, pessoal, vai ser o layout do Impress. Dependendo da versão que vocês estiverem usando aí, vai estar tá um pouco diferente. Mas não se preocupe, porque não muda muita coisa e você pegando o conceito de como fazer é só aplicar no outro, não, não tem muita diferença então vamos começar por essa parte aqui em cima o que, que é isso aqui? isso aqui chama barra de título ou seja, a gente vai ter nessa parte aqui o nome do programa que está sendo utilizado nessa parte do ODP até o início aqui do L esse é o nome do nosso arquivo, que a gente colocou lá agora, há pouco, e a extensão dele, .odp. Embaixo, de arquivo até ajuda, nós vamos ter a barra de menu, que vai ser muito utilizada é, ao longo das nossas aulas. Abaixo aqui, desse novo, até essa parte aqui, ó, alternar, extrusão, Pegando essas duas linhas, isso aqui nós chamamos de barra de ferramenta principal. Ou seja, tudo o que tiver aqui no arquivo, editar, exibir, até o final, vai ter aqui também. Só que aqui são atalhos, são caminhos mais rápidos que a gente pode estar acessando para fazer as coisas, ao invés de usar essa barra de menu aqui em cima. Do lado esquerdo, outra parte importante aqui também, é o painel de slides. A gente vai ver ao longo das aulas que à medida que a gente for inserindo slides, vai aparecer aqui o 2, 3, 4, até o tanto que você fizer no seu trabalho. E na parte direita aqui, ó, da tela de vocês, a gente tem o painel de tarefas, onde a gente vai mudar as propriedades como transição, animação, página mestre, estilo e galeria, né, do do tipo de slide. E essa parte central aqui vai ser a principal, onde a gente vai ver como o nosso slide está ficando. Passada essa apresentação aqui do, dos menus e partes principais do, do impress, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender hoje na aula sobre esse menu aqui ó, arquivo, a gente vai conhecer os principais aqui para a gente estar tá fazendo, e o que acontece? A gente tem aqui no, no menu, a gente vai começar pelo principal aqui, pelo início, né? que é um novo. Reparem que eu vou criar um novo arquivo aqui agora. Eu vou clicar em arquivo, novo, aí ele vai me dar essas várias opções aqui. Porém, a gente quer uma nova apresentação. Então, é só clicar aqui ou utilizar as teclas CTRL mais o N. Então, a gente vai clicar... Vejam só que ele colocou aqui agora, sem título 1, porque ele é um novo arquivo, nós não demos nome a ele. Se vocês forem olhar, eu vou restaurar aqui a tela. Olha só, o nosso LibreOffice Impress Aula 1 continua aqui. Vamos fazer um novo. Vamos lá no novo, apresentação. Vai. Olha só, ele vai sem título 2. E à medida que a gente for colocando sem título ah, arquivo novo, vai vir o sem título 3, vai vir o sem título 4, sem título 5, até tanto que você quiser colocar. Beleza, esse aqui é a gente fazer um novo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fechar esse sem título 2 aqui agora. Vai maximizar o sem título 1 e a gente vai salvar ele. Como é que a gente faz para salvar? A gente vai vir aqui, arquivo, e vem aqui, ó, salvar. Ou Ctrl S. A gente vai salvar. Onde que nós vamos salvar? Nós vamos salvar aqui, ó, área de trabalho. Já está aqui clicado aqui. E a gente vai dar um nome para ele aqui. Vai ser LibreOffice Impress. Novo Arquivo. Vamos salvar. Vocês podem ver que ele já mudou o nome do arquivo aqui em cima, já não está mais sem título 1. E se a gente minimizar aqui e o, o primeiro que a gente fez, vocês vão ver que ele já está aqui, ó, nesse aqui, novo arquivo. Os dois já estão salvos. Aí, nós vamos fechar. Esse aqui, o novo arquivo.odp, o que a gente acabou de criar. A gente vai vir no X aqui, vai clicar e vai fechar. Com o primeiro arquivo inicial que a gente estava utilizando, a gente vai vir aqui, ó, arquivo, e vai conhecer essa nova função. Abrir, ou você pode colocar o Ctrl O. A gente vai clicar nele, e a gente, vai, a gente já está na área de trabalho, já está aparecendo aqui em cima a gente quer abrir aquele novo arquivo que a gente criou, ou seja, é só a gente clicar nele, aí ele vai ficar azul, a gente vem aqui, ó, abrir, ele voltou para para nossa tela novamente. Outra coisa que tem aqui, para você não precisar ficar usando o abrir, existe essa funçãozinha aqui, ó, documentos recentes, ou seja, se você já abriu esse documento anteriormente, ele vai vir para cá que você abriu ele. Então, você não precisa ficar procurando o seu arquivo no computador. Você vem direto aqui e abre. Vamos fazer isso? A gente vai fechar esse novo arquivo novamente de novo. Vai vir no aula 1 que a gente está. Arquivo. Documentos recentes. Olha ele aqui. Ó. Ele está no primeiro da lista, porque foi o último que a gente fechou. A gente vai clicar nele e ele vai abrir novamente. Então, vocês não precisam ficar usando aquele abrir, caso ele esteja aqui nos documentos recentes. Ótimo. Como que a gente faz para fechar esse arquivo aqui? A gente tem várias opções. Tem aqui, no fechar aqui em cima. Tem aqui também o arquivo. E aí tem aqui, ó fechar, que a gente tem. Vamos clicar aqui. Clicou, olha só, vou restaurar aqui ó, não tem mais nada, ele está fechado, então a gente já saiu dele, então vocês têm duas opções para fazer isso. Ok, a gente tem esse LibreOffice Impress aula1 aqui.odp. Mas e se a gente quiser salvar ele com outro nome? Às vezes o que eu quero dizer? A gente vai fazer um, uma edição aqui. Vamos pegar essa símbolo aqui, ó, qualquer, clica nele, aí ele vai mudar o ponteiro do mouse, você vai clicar, segurar e puxar, sem soltar. Aí agora você solta. Aí su suponhamos que a gente não quer que o LibreOffice Impress Aula 1 tenha esse desenho, mas que um novo arquivo tenha. Então a gente vem aqui, arquivo, salvar, como? A gente clica nele e aí a gente vai colocar uma outro, um outro nome aqui que a gente vai colocar. A gente vai colocar ele como traço modificado. Então a gente vem e só coloca salvar aqui embaixo. Você pode perceber que o que acontece, quando a gente usa esse salvar como, já tem aqui ó ele já modifica automaticamente, ou seja, na nossa área de trabalho, a gente já vai ter ele aqui, ó. o aula 1 modificado e o nosso aula 1 normal igual estava. Beleza? Então, a gente tem uma das últimas coisas aqui para fazer nesse menu arquivo, que é o que? Exportar com o PDF, ou seja, basta a gente clicar aqui não precisa marcar skin nem nada, é só deixar do jeito que está e coloca aqui, exportar. Clica nele. Na hora que a gente clicar nele, ele vai pedir um nome, beleza, a gente deixa como tá mesmo e aí marca o salvar. A gente minimiza aqui a gente voltar na nossa área de trabalho. Olha ele aqui ó, ele já criou o PDF dele, a gente clica com o botão de opção. E coloca aqui para abrir. Olha só. Já temos aqui o nosso PDF pronto para ser impresso. Né? Na folha A4, A3, a folha que você quiser. E a gente vai fechar aqui agora. Voltando para a nossa aula 1 modificado novamente e no menu arquivo. A gente tem aqui, ó. A nossa última opção aqui, importante para mexer, que é esse aqui, o imprimir. A gente pode fazer pelo PDF também, lá depois de imprimir, não tem problema. A gente vem aqui, ou Ctrl P, só clicar, e aí vai aparecer aqui impressora. Para onde que ele quer enviar? Aí ele aparece as opções aqui. Se você tiver uma impressora na sua casa, por exemplo, a minha é essa aqui, ó, HP DeskJet 3510 séries. Então, ele vai aparecer aqui o papel, que a gente tem aqui, 297mm por 210mm, que é o que? Uma folha A4. Se eu clicar no OK aqui, ele vai mandar imprimir. O que? Quantidade de cópias? Uma. Posso colocar duas, três, quatro, seis, sete, o quanto eu quiser. E aí só dá um OK. Depois ele vai para imprimir. Beleza, mas aqui eu vou cancelar. Para não mandar para lá. É, agora eu vou deixar uma atividade para vocês no final da, da videoaula. Para vocês tentarem fazer aí na sua casa. E treinarem esse menu arquivo aqui que é bem importante. Valeu galera. Dê um like, compartilhe. E se inscrevam no canal aí. Obrigado.